Sejam muito bem, muito bem, muito bem vindos muito bem-vindas, muito bem-vindos novamente a este canal. A melhor quinta-feira do mundo, sem dúvida, é aqui, junto comigo, junto com a e colando com a Tantra Não sei se vocês repararam, mas eu estou sem óculos. E eu estou sem óculos por quê? Porque eu estou começando a utilizar lente de contato, mas o tema do vídeo não tem nada a ver com isso, mas faz uma relação a isso. Eu fiz uma live, recentemente, que acabou não ficando gravada porque o Instagram não colaborou, onde eu fazia alguns questionamentos. Eu perguntava para as pessoas quanto tempo elas passam Empurrando os seus problemas, os seus conflitos, as suas insatisfações com a barriga, buscando dica na internet, buscando livro de autoajuda, buscando colocar um pouco mais ainda as questões para debaixo do tapete, em vez de encarar aquele problema, aquele conflito, aquela situação com alguém que pode de fato auxiliar essa pessoa. Através do conhecimento, através da prática, através de, uma, de um olhar um pouco mais profissional. E aí eu fiz um link com o oftalmologista que agora cuida de mim, né? Cuida da saúde dos meus olhos. Além de miopia e astigmatismo, eu tenho o ceratocone, que é uma doença aí é, que deixa a córnea um pouco côncava. E isso acaba prejudicando a qualidade da visão. Durante muitos anos, muitos e muitos anos, eu estou prestes a fazer 33 esse ano, eu acabei fazendo aqueles exames de rotina com outros médicos, mas eu sentia que eu sempre saía insatisfeita da consulta. Eu saía insatisfeita porque, de fato, aquele óculos não me deixava enxergando plenamente bem. Eu sentia que eu não tinha informações suficientes a respeito da doença e... Enfim, não colocava isso como prioridade. Aí ano passado, na pandemia, eu falei, não, agora eu vou fazer uma busca e procurar um profissional especializado nisso, né? Eu vou procurar alguém que entenda de ceratocone para poder me oferecer uma qualidade um pouco melhor. E aí cheguei, né, nesse médico que hoje cuida de mim. A gente fez vários testes de várias lentes de contato e acabei me adaptando melhor a lente escleral, que é a lente mais cara, né? que tinha que ser, tinha que ser. E fui, comprei a lente, demorou mais aí de 40 dias para ficar pronta, mas a grande questão, tô fazendo esse teste, estou enxergando muito melhor, mas uma coisa específica durante o atendimento dele, mexeu profundamente comigo e eu fiquei super sensibilizada. Não sei se todo mundo sabe, né? Mas... Eu perdi meu pai para o Covid em junho do ano passado e essa consulta foi mais ou menos uns dois meses depois, eu ainda estava muito sensibilizada. E o um gesto desse médico, simples para algumas pessoas, foi super significativo para mim, me deu aquele quentinho no coração de dizer, encontrei meu médico. Né? Encontrei alguém que de fato se importa comigo e que vai me ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Porque sim, a gente fica muito tempo hoje no computador, muito tempo no celular, muito tempo fazendo leitura, e isso afeta, né? Eu estava me sentindo muito cansada por conta do meu óculos antigo. Ele pegou os meus dedos, eu estava aqui ali na cadeira, ele colocou aquele aparelho na frente, ele pegou os meus dois dedos e colocou no, no negocinho ali para rodar, e ele disse: faça o movimento até o momento em que fica bom para você. Na hora, o meu olho encheu de lágrima. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele, por ter se dedicado tanto tempo a fazer o que ele faz com excelência, ele conseguia entender que só eu podia, de fato, perceber o que era melhor para mim. Não era simplesmente trocar as lentes e dizer está melhor essa ou está melhor aquela. Era ele me dar um pouco de autonomia para que eu já que o ele não deixa a visão 100% perfeita para que eu pudesse definir o que era melhor para mim. E isso vale para absolutamente tudo na nossa vida. Se você está com algum tipo de conflito e você está buscando uma psicoterapia, se você está com alguma questão de saúde física também, procure alguém que, de fato, você se conecte, que você confie, mas que tenha know-how para te ajudar, te auxiliar naquele processo em específico. E aí a gente fica, muitas vezes, passando um, dois, três, quatro, dez, vinte anos com algo que poderia ter sido resolvido muito antes. E a gente prefere não fazer. Por que será? Né? Então, não estou 100% adaptada à lente, obviamente, ainda, porque eu coloquei hoje pela primeira vez para ficar um tempo maior. Mas eu sinto que a forma que ele tratou, a forma que ele conduziu a sessão fez toda a diferença. Então eu quero convidar, a gente está aí em fevereiro de 2021, a gente ainda tem muito ano pela frente, mas eu quero convidar você no vídeo de hoje a fazer uma lista dessas coisas que você está empurrando com a barriga. O que de fato você acha que consegue resolver sozinha e o que de fato vai requerer a contribuição, a ajuda, o auxílio de um profissional que seja especializado nisso. Eu quero muito que você saiba que você não está sozinha, que você pode contar com pessoas que estudam para deixar sua trajetória, não vou dizer mais fácil, mas mais sustentável de trilhar. Então, não espera mais, se puder faz isso hoje e me conta aqui nos comentários se fez sentido para você. Um grande beijo e até a próxima semana. Toda quinta-feira, 20 horas, tem vídeo novo aqui nesse canal.